O que você está achando das atrações turísticas do Rio de Ah, A gente não conheceu muita coisa, né? <risos> Por enquanto, o mais bonito foi a paisagem até aqui a estrada e agora de manhã a serração cobrindo as araucárias e as árvores. Agora é a caminho da serra do Rio do Rastro e a cerca de 5 minutos do centro da cidade tem um mirante muito bonito que dá pra ver toda ela por cima e de fundo a serra, então vale a pena dar uma parada pra apreciar a paisagem. Chegamos agora no mirante da Serra do Rio do Rastro A paisagem aqui em cima é lindíssima Hoje o dia está um pouco nublado um pouco ensolarado, Mas está ventando bastante Aqui pelo mirante a gente consegue ver Só uma paisagem cheia de nuvens O que é lindíssimo, parece que a gente está acima delas Aqui em cima tem uma estrutura bem legal Com estacionamento, restaurante, banheiro E até uma lojinha de artesanato Em breve a gente vai estar tá pegando a estrada Em direção à Serra do Rio do Rastro mesmo Ela tem curvas bem sinuosas E a gente vai estar tá experienciando isso O trajeto ele é lindíssimo, cada nova curva é de tirar o fôlego, tem uma paisagem maravilhosa. Conforme a gente foi descendo, a estrada foi esfriando um pouco. Tem alguns lugares que tem alguns paredões, com algumas cachoeiras, então muito bonito. E tem alguns lugares que dá para parar, alguns mirantes. É possível estacionar o carro e ver a paisagem sob um ângulo diferente. Fora que como a paisagem ela é no, na estrada, não tem ingresso para entrada, então é gratuito. É só ter a disponibilidade de um veículo para fazer o trajeto. chegou aqui em Gramado, nosso último destino após longas e exaustivas horas de viagem de estrada e em breve a gente vai dar para vocês dicas de pontos a conhecer aqui na cidade que a gente gosta de visitar quando a gente vem para cá. I wish I could stay here, Future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. Estamos agora aqui na Rua Torta, em Gramado. É um dos pontos turísticos aqui da cidade. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer aqui é caminhar pelo centro, porque tem várias construções diferentes, muito bonitas. A cidade é bem iluminada, com vários postes diferentes. A gente foi aí pela manhã na igreja, que fica na Rua Central, que ao lado também tem a Fonte do Amor. São dois pontos muito visitados. Na Fonte do Amor, o pessoal costuma colocar cadeados, que simbolizam o amor eterno. Estamos agora no Lago Negro, o que eu gosto aqui do espaço é que ele é muito bonito, ele é repleto de árvores, além do lago, o pessoal costuma fazer piquenique, que passar o tempo sentado, admirando a paisagem, e é muito legal que tu tenha a possibilidade de apreciar o espaço de forma gratuita, então tu pode fazer a caminhada ao redor do lago, ficar sentado, ou tu tem a possibilidade, se tu quiser investir um valor, de andar de pedalinho dentro do Lago Negro mesmo que a vista deve ser bonita, eu nunca me aventurei nisso mas isso é uma das coisas de destaque a cidade ela tem muitos lugares que são pagos inclusive alguns que têm um valor bem, bem alto mas ela também tem atrações que são gratuitas o Lago Negro, a Rua Torta, a Igreja, a Fonte, a Rua Principal entre outras atrações Então, a viagem foi incrível. Eu espero que vocês sintam isso através desse vídeo, que a gente teve bastante trabalho e muita dedicação para gravar e o benzão para editar. <risos> a gente queria agradecer a todas as pessoas que tiveram nessa jornada conosco, os nossos amigos, as pessoas que a gente conheceu, o meu pai e a minha mãe que disponibilizaram o carro. <risos> e se vocês gostaram disso, a gente pede... Se vocês puderem curtir o vídeo aqui embaixo, deixar os seus comentários sobre o que você achou da nossa experiência e se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. E caso você tenha gostado dos nossos vídeos, compartilhar com os amigos mais próximos para que eles possam ver também esses lugares lindos que o Brasil tem para apresentar para nós.